E aí, galera? Beleza? Dinata tá com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui novamente aonde? Aonde? No PlayStation 3 para a última gameplay online. Porque acho que dia 15, né, se eu não me engano, esse mês. Não tô ligado. Dia 15 vai sair bem no dia da DLC, se eu não me engano. Se eu não me engano. Os servidores do PlayStation 3 serão fechados. E aí, você que joga no Play 3? No Xbox 360? Tá se sentindo? Como você tá se sentindo? Comenta aqui embaixo. Me segue o Instagram também. Bom, eu tô aqui na, na, na campanha, aqui, ó. E eu vou entrar no online, beleza? Vamos entrar aqui no online. Isso é importante. Ainda tá disponível, ó. Jogar GTA Online. E. É. Não, não é a sessão por, por convite. E. Então, vou entrar aqui. Vamos ver como é que tá. Último gameplay jogando em 2021. Do GTA V para PlayStation 3. Olha lá. Ah, 16 de dezembro. Então. Um dia depois da DLC. 16 de dezembro. Ó, tamo lá, hein? Tamo lá, hein? Vamos ver. Caraca, tem gente jogando. na nessa, nessa sala aqui tá com pouca gente. Mas me parece que tem mod, mano. Modder, né? Sei lá. Mas já... Cara, eu, eu vim entrando no GTA Online desde esse anúncio aí, né? Que... Que iria fechar os servidores E tava bem cheinho, mano Toda vez que eu entrei Os servidores tava bem cheio mano Esse aqui é a primeira vez que eu entro E... Não tá cheio Não tá cheio, eu acho que a galera já, né Já deserdou Pegar aquela moto ali já que eu vou... Eu vou... Mudar aqui de servidor para ver, né, mano mas é dia 16 foi dia 15 então a dlc do gta é vai sair no dia 15 e no dia 16 eles vão fechar os servidores cara que é absurdo né Eu sempre falo acho que não deveria fechar mas a que quer lucrar não, não ganha mais nada com GTA 3 ou GTA 3 GTA 5 não, não ganha mais nada que isso aqui né não deve vender na, na playstation store e no xbox live e também não ganha dinheiro por conta das DLCs que não sai mais então só quer saber a ah, fechar essa droga aí já era ó galera então ó tem pouca gente aqui jogando e tais tá, adora vamos oito pessoas Vou trocar de sessão aqui, para ver se a gente acha uma sessão mais cheia. Mas eu acho que já é, já meu irmão. Encontrar uma nova sessão. Vamos vamo, vamo ver aqui. Bom, achei outra sala aqui. Sempre cai nesse local aí, local, 10 pessoas. Não, acho que até o... Até o dia de fechar, provavelmente vai ter bastante gente jogando. Provavelmente vai ter muita gente jogando. Bom, aqui não tem muito o que fazer, né, mano? Interagir com a dica, galera ali não vai dar em nada. Mas mostrando pra vocês que sempre tem gente jogando, né? Não, não são servidores vazios. Mas é aí, galera. A última vez jogando. Abre, cancela. Ué? Não abre, não? Normalmente isso aqui abre, não abre. É, maluco. Tem os parkour aí antigos aí, ó. A galera tá se matando ali, ó. Os caras doidos, maluco. Vamos fazer isso aqui que eu gostava de fazer muito. Não, não vai dar. <risos> Mas é isso, galera. Esse aqui é o último vídeo mais mostrando mesmo os servidores. É, um tinha 8, outro tinha 10. Eu acho que já tá. Diminuiu bastante já. Toda vez que eu entrava tinha 15, mano. 115, sempre 115. Sempre é aquilo, né? Pelo menos no Brasil. Muita gente joga ainda, né, velho? O Brasil sabe que é a realidade é diferente dos outros países, né? Infelizmente. Mas eu torço pra vocês aí, sei lá, comprar um PS4 ou um.. Ou um Playstation 5. Nossa cara, odeio o poste. Pra quem curte jogar, continuar aí recebendo a atualização. Cara, eu acho que quando sair Playstation 5, a Rockstar ela vai dar um Miguel, vai dar um migué até parar de lançar a DLC para Playstation 4. E aí ela vai continuar faturando e GTA 6. Filho. Meu amigo. Não tá nos planos. Daqui uns 2, 3 anos ainda, mano Na minha opinião, mas Fazer o okay. que? Galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse foi o último vídeo, deixa o like aí Comenta se você tá triste, vai pegar um Playstation 4 agora Comenta aí quais são os seus planos Pra jogar um GTAzinho Ou pegar um PC Ó, tem um cara chamando aqui Tem 2 de 8 Normalmente esses caras quando chamam essas corridas assim É o Wes, né? ou esse serviço eles parece que eles dormem eles querem que enche a sala tá ligado eles não começa aí tem é triste mas tá aí se gostou clica no gostei tamo junto valeu fui por...